Se você do outro lado quer aprender como fazer um presente super legal para sua seu namorado, namorada ou para os seus amigos Você está no lugar certo, confere o vídeo E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito O vídeo de hoje é o vídeo de hoje é sobre uma data comemorativa muito importante para algumas pessoas e que para outras era um pouquinho de dor de cabeça Que é o dia dos namorados Afinal de contas, nem todas as pessoas têm namorados Mas isso não significa que você não tenha ninguém especial para presentear Então, sabe quando você tá apaixonado, você gosta de alguém e você fica Nossa, meu Deus, o cheiro dessa pessoa tá na minha roupa ou tá no meu travesseiro Os cheiros são coisas muito importantes pra gente a gente, quando gosta de alguém, se apaixona primeiramente pelo cheiro Isso é uma coisa muito importante pra gente Então eu decidi trazer pra vocês uma lembrança Presente, lembrança Presente, lembrança. Sabe quando a pessoa tá longe de você e você quer muito estar tá perto dela E ela quer muito estar tá perto de você e só o telefone não basta? Então eu acredito que se a gente tiver o cheirinho dessa pessoa perto da gente Já é um passo pra estar tá junto com ela uma coisa que vocês ainda não sabem é que eu sou uma pessoa muito mística. Então, eu adoro tudo que tem relação com misticismo, com magia e coisas do outro lado. Então, eu decidi fazer a minha poção mágica. E eu vou ensinar pra vocês. Essa poção mágica, ela tem a capacidade de me colocar perto das pessoas que eu gosto. Porque tem um pouquinho do meu cheiro aqui. E nessa poção mágica, vocês vão encontrar olhinhos essenciais. Pra se a pessoa quiser passar na pele e ter você mais pertinho. Vai encontrar... A cor do amor, aqui embaixo, um rosinha avermelhado. E eu separei também estrelinhas, que representam toda a luz que eu posso trazer para aquela pessoa e aquela pessoa pode trazer para mim. Juntando tudo com meu cheirinho, um pouquinho do meu perfume. Então eu fiz vários desses para dar para os meus amigos e para as pessoas que eu amo Para que eu possa estar sempre perto dessa pessoa E mesmo quando ela quiser pensar em mim ou precisar de mim e eu não estar tá ali Eu vou estar tá ali, de uma maneira indireta, mas eu vou estar tá ali Então eu acredito que se vocês quiserem dar alguma coisa pequena, mas com grande valor Para quem você gosta, esse é o melhor presente Então confere o vídeo Você vai precisar de vidrinhos com tampa Água Corante vermelho Seu perfume óleo vegetal ou corporal Música estrelinhas coloridas Música e pedrinhas coloridas no recipiente coloque o corante e a água e mexa Música coloque o óleo no vidrinho, até a metade. Depois, coloque água colorida. Pirre um pouco de seu perfume dentro desse frasquinho. Coloque todas as estrelinhas do céu e as pedrinhas do mar. The sky so far. Tampe, chacoalhe para misturar o seu perfume lá dentro E é isso aí O mais legal é que a água não mistura com a cor vermelha Então deixa a poção muito mais divertida que vocês tenham gostado. O Leite com Biscoito agora tem um blog. Nesse blog eu vou estar postando todas as terças feiras uma matéria ou alguma coisa que tenha relação com o canal e que eu não consigo fazer um vídeo por ser muito longo ou ser muito específico. Então corre lá! É biscoitice.blogspot.com.br O endereço também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Cookie Monsters do meu coração eu não sei se vocês sabem, mas a Sweet Style ela liberou pro canal para sortear para vocês uma tinta Candy Colors para vocês poderem estar tá colorindo o cabelo e deixando as coisas na vida de vocês ainda mais incríveis e com a carinha de vocês. Então se vocês quiserem participar do sorteio, corre lá na fanpage do canal. O primeiro link fixado está as informações certinhas de como participar da promoção e todo o regulamento. Então não vai perder, hein? corre lá. Bom pessoal, sem mais delongas, muito obrigado por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, me seguir no Twitter e conferir a fanpage do canal, dar o seu curtir lá. Muito obrigado, até a próxima e falou! Se você aí do outro lado gosta de exterminador do futuro e já acompanhou toda a franquia, então provavelmente você vai gostar da maquiagem que eu vou ensinar nesse vídeo. Então confere aí!